Fala família TW, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo basicamente para explicar um pouco como funciona a minha estratégia. Pessoal, eu já quero deixar claro que eu não estou dizendo que é para você fazer igual, mas o que eu posso fazer por você é te inspirar a você desenvolver o seu próprio operacional. Eu já estudei de tudo: Smart Money Concept, ICT, análise técnica, ICT o conceito em si, é, Price Action, tape read, né, porque eu operava a bolsa, enfim. Você tem que entender que se você é como eu, um cara que briga contra a própria indisciplina, eu brigo diariamente contra o meu emocional, eu luto, luto, vamos dizer assim, contra esses aspectos que eu tenho, que me fazem muitas vezes não ter bons resultados. A minha falta de atenção, que eu sempre tive no mercado, entrava, aparecia uma oportunidade muito clara, e eu não enxergava, eu só enxergava quando era em conta demo, eu ia lá e botava quando era no trade video, tudo bonitinho. Se você é esse tipo de pessoa igual a eu, já quero deixar claro para você que existe um norte, tá? E esse norte é você ter a sua própria estratégia. Não adianta. Ou você ter uma estratégia que... Eu falo você tem uma própria estratégia pessoal, eu, faço, eu falo assim, uma estratégia personalizada, Pode ser sim a estratégia que seu amigo desenvolveu, pode ser sim a estratégia da TW Club, desde que você se adapte a ela, desde que ela corrija esses pontos que você tem negativo. Eu desenvolvi uma estratégia que ela corrige todos os pontos negativos que eu tenho. Indisciplina, eu tinha esse ponto negativo e a estratégia me ajudou a ser mais disciplinada. Indisciplina em relação ao quê? A horários de operação, compromisso com o mercado, etc indisciplina que eu tinha em relação à gestão de risco eu sabia gerir o risco mas eu não fazia muitas das vezes corretamente. Por quê? Porque eu herdei um pouco da época que eu operava um certo cassino chamado opções binárias é, Outro ponto eu não era muito objetivo tinha certa, um certo déficit de atenção assim, né? Então é, hoje a estratégia para mim eu executava, amanhã eu não executava e ficar totalmente desorganizado. então sem objetivo no trading é a mesma coisa que eu tô vendo agora de oportunidade é a mesma que eu vou ver amanhã e etc e não vou ficar criando é, suposições tipo eu tinha um, um setup específico eu olhava outro setup de outra pessoa eu pegava aquele conectava com esse quando eu ia ver eu tinha três telas na época que eu, hoje eu tenho só um né que é meu Macbook mas antigamente eu tinha tipo assim o um setup com quatro telas mano por isso que eu tirei é lindo, é lindo de ver você entrar em um quarto de trader que tem aquelas telas. Mas, mano, para mim não deu certo. Então, corrigiu essa parte. É... E também tem um sistema, que é o meu trading plan, por exemplo, que me permite me controlar. Me entender um dia depois. Não precisa ser no mesmo dia. Então, para vocês verem. Então, assim, sobre um pouco como é a minha estratégia. A minha estratégia, pessoal, ela consiste no seguinte. Eu fazer execuções de operações em momentos exatos. A mesma coisa que eu vou fazer hoje, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer depois, eu vou fazer depois. Tem uma base estatística que me comprove aquele resultado, tá? Eu fazer um período de teste de pelo menos três meses e eu fazer tudo certinho e dar um resultado semelhante, estatístico. Vamos supor que eu tenha uma base estatística de um ano e me deu 60% de acerto. Eu opero três meses e quero que tenha pelo menos 60%. Me deu uma média de lucro X. Me deu um drawdown máximo Y. Eu quero que depois dos três meses eu também tenha ansiedade. Que tenha critérios objetivos. Independente se o mercado está subindo, se está caindo, se está tendo guerra, independente do que esteja acontecendo, eu quero ser objetivo no meu trade. Eu quero gerenciar da mesma forma. Eu quero controlar o meu risco. Eu quero ter uma previsão de lucro. Então, a minha estratégia ela sempre buscou isso. Então, vamos lá. Eu tenho um, operações aqui, comprado. Então, assim, nessas operações compradas, eu sempre procuro maximizar o meu retorno e diminuir o máximo ao meu risco. Você pode perceber que eu tenho um stop curto ali naquela operação. Porém, se o mercado ele vai na direção que eu vou, eu adiciono mais loss. Eu faço um, um, um certo gerenciamento. Se eu vou falar em, em preço médio, é muito conhecido como preço médio, martingale, grid, todas essas coisas que o galera inventa, eu procurei algo melhor, que se chama Compound. né? Que é basicamente você acrescentar lotes, porém você acrescentar apenas quando você está no lucro. Quando você tem mais certeza. Vamos supor que você comprou um lote aqui, tem gente que espera cair aqui para comprar mais um. Eu não. Se o mercado subir e me der lucro, eu vou pegar aquele lucro e transformar em mais um lote. Para que se ele suba dali em diante, ele suba com dois lotes. E que se ele desça, eu apenas estoco meu dia e saio no zero a zero. Mesma coisa na venda. Então eu criei um operacional objetivo que me permitisse seguir tendência, aumentar lotes e aumentar meu retorno. Por que aumentar o meu retorno é muito importante? Porque a taxa de acerto você nunca vai conseguir controlar. O mercado que vai dizer se você vai acertar a direção ou não. Mas a de retorno, sim. O gerenciamento de risco, ele é controlável. Se você me apresenta hoje uma estratégia que é 2 para 1 e tem 60% de acerto, eu consigo transformar ela em 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Por causa da gestão de risco avançada. Tem então, uma gestão de risco que eu ensino na minha mentoria, só para deixar claro. Vocês precisam entender, pessoal, que se você não consegue maximizar o seu retorno, Gente, maximizar o seu retorno, eu não falo você pegar 1 para 30 como, como esse trade foi aqui, fluiu aqui não, tá? Não é só isso. É você fazer um trade que dá 1 para 1, se transformar em 1 para 3 sem você aumentar demais o seu risco. Você sabe fazer isso? Eu sei fazer isso. Então, é, é basicamente isso, entendeu pessoal? É você não só acertar a direção, porque é a direção que vai dizer é o mercado. Não é você que vai comprar e o mercado vai subir. É você controlar a gestão do seu retorno e do seu risco, pessoal, por trade, por operação. É você conhecer suas estatísticas, você conhecer o ativo que você está operando e quando você for para um teste, você já tem todas essas métricas em suas mãos. Você precisa chegar em um teste da MyForexFound, FTMO, DefaultTrade, BlueForexFound, falando bem assim, Jonathan... Eu tenho um operacional que tem X porcentagem de acerto média, que me dá X de retorno médio por mês, que me dá X de retorno médio por dia, que o risco máximo que ele teve foi Y, e nesse risco máximo não ultrapassou o risco máximo da mesa. Então provavelmente que eu vou conseguir passar na mesa e ainda vou ter uma previsão do lucro de lucro futura. Entendeu? Quando você é um investidor e eu te apresento um negócio para você investir, eu não posso falar bem assim, apresentar um sonho, tipo assim, olha o meu sonho, eu quero vender bananas. Você vai querer olhar para mim e falar bem assim, tá, mas por que eu vou te dar esse dinheiro? E eu vou chegar para você e falar bem assim, não, na última semana eu vendi 100 bananas, lucrei 3 reais por cada banana, <risos> banana cara, né? Mas tô dando um exemplo, mesma coisa a mesa proprietária. Ela quer dados para que ela justifique investir o dinheiro de sua mão. Então, seja responsável. Se você quer passar em mesa, se você quer entender um pouco como funciona a minha estratégia, você primeiro tem que entender o que está aqui dentro na minha mente. Porque nada te adianta te passar um setup onde você não vai ter resultado se você não entender o que é está que aqui primeiro. Te convido a participar da minha comunidade e conhecer um pouco mais. Se você tiver mais dúvidas, fale comigo diretamente no meu privado. Pode ser no Instagram, mas também pode ser no grupo, que eu vou tentar te ajudar. Se eu puder te ajudar na sua estratégia, o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Para que você seja um trader fauber. Tamo junto. Se você quiser uma parte 2 desse vídeo, você entendeu aqui, ó, mas você não entendeu o gráfico. Eu posso fazer, mas depende muito dos comentários da curtida desse canal. aqui. O que esse vídeo aqui desenvolver... Vai direcionar o vídeo 2. Você quem sabe. Tamo junto? Valeu.